Olá pessoas, tudo bem com vocês? No é seu canal Preto e Power, eu sou a Ana Carolina. Sejam todas muito bem-vindas e bem-vindas. E no vídeo de hoje, vou contar pra vocês todos os detalhes sobre o ativador de cachos da linha Profix da sala online para cabelos tipo 4. Quando eu começo o vídeo assim de roupão com toalha na cabeça, nesse caso uma camisa na cabeça, você já sabe o que esperar, né? Hoje temos finalização barra resenha do ativador de cachos da linha Profit da Salon Line que Acho que pelo tempo não é mais lançamento, mas se eu não me engano é dos últimos produtos que foram lançados pela marca E ele foi escolhido de hoje, vou trazer pra vocês todos os detalhes, o que ele tá prometendo Mostrar a aplicação, os resultados, e a gente vai conversar sobre esse bonito aqui Então se você gosta desse tipo de vídeo, já peço pra você clicar no gostei para saber que isso me ajuda muito E se você é novo ou novo por aqui, já se inscreve no canal para sempre ficar por dentro das novidades, tá bom? Então tá bom então vamos começar, como eu sempre começo, o que é fazer do alinhamento de expectativas, que é ver o que, é que esse produto tá prometendo e o que ele realmente vai cumprir no meu cabelo, porque um produto não vai fazer tudo, né? Ele tem que fazer no mínimo o que ele tá prometendo, então vou ler aqui pra vocês o que é que ele promete e a gente vai vendo se ele vai cumprir de fato essas coisas. E ele promete definição com fixação, que é super importante, principalmente quando a gente quer ter day after. Eu sou uma pessoa que eu gosto de day after, porque quem me acompanha no Instagram, principalmente, sabe que às vezes eu acabo demorando um tempinho pra lavar o cabelo Entre uma lavagem e outra, então eu consigo ter muito day after E eu gosto dessa possibilidade de ter day after Até porque nem todo mundo tem tempo de estar tá finalizando o cabelo todo dia, né? Então é, fixação é um fator bem importante Esse aqui, gente, eu achei, assim, surreal previnha a falsa caspa. É uma promessa ousada, uma promessa que eu particularmente nunca vi antes, mas que foi muito assertivo da celular de pensar nesse fator, porque é uma coisa que atinge muitas crespas e que realmente é um problema sério pra gente. Então ele traz essa proposta de prevenir a falsa caspa. Ele promete também um brilho espelhado. Além disso, ele é liberado, vegano e tem proteção V. No caso, ele é liberado pra quem segue low poo, porque ele tem silicone, então pra no poo ele não é liberado, certo? É, e ele é Indicado para cabelos tipo 4ABC, crespos e crespíssimos. Eu gosto muito de ler que um produto é para crespos e crespíssimos, porque eu acho que muitas vezes a gente fica meio a deriva, assim, no rolê de produtos para cacheada, sabe? Como se cabelo crespo fosse a mesma coisa de um cabelo cacheado. E não, a gente tem necessidades diferentes, então é legal ver um creme que foi pensado especificamente para cabelos tipo 4ABC, crespos e crespíssimos. E além disso, ele promete 72 horas de cachos, ou seja. 3 dias de cachos Ele promete também 24 horas de fragrância Então você que gosta de cabelo cheiroso Ele promete que pelo menos por 24 horas seu cabelo vai ficar cheiroso E a Salon Line sugere o um modo de uso aqui Que eu vou ler pra vocês Os cabelos limpos e úmidos o ativador de cachos Mexa-mexa uniformemente no comprimento e pontas Até aí tudo bem Desembarace os fios com pente de dentes largos Eu geralmente não uso pente nem nenhum acessório pra finalizar então vou descartar, mas tudo bem, é opcional. Se você quiser usar um pente, tranquilo também. E em seguida, amáceos, iniciando o um movimento das pontas até a raiz. Então, eu não sei vocês Mas eu não amasso meu cabelo Não é uma coisa que é uma possibilidade pra mim Porque o meu cabelo crespo já vai encolher 70% do comprimento dele Então se eu amassar, meu cabelo vai colar No couro cabeludo Então não é uma coisa que eu faça Geralmente nós crespas buscamos finalizações Que deixem a gente com menos fator encolhimento né? Porque é uma coisa que incomoda muita gente Então amassar definitivamente Não é uma possibilidade pra mim Inclusive deixa aqui nos comentários se você finaliza o Seu cabelo amassando, porque pra mim uma coisa que não funciona Então eu não vou seguir esse modo de uso eu vou fazer a minha finalização padrão Que vocês podem ver em todos os vídeos de finalização aqui do canal Que geralmente não muda muito Então vamos pra finalização de fato Eu vou fazendo os meus comentários, né, no decorrer e eu estou aqui com o cabelo lavado, hidratado, aquela coisa de sempre. E hoje eu trouxe também o um borrifador, que tá só com água. Porque, como eu já lavei tem um tempinho, ele pode estar tá mais seco. Então, eu trouxe o um borrifador pra finalizar com ele um pouquinho mais úmido. Eu vou tirar aqui minha camisa, e eu tô sempre de toalha mas eu sei que é melhor usar uma camisa, né, pra não agredir tanto o cabelo, então vamos tentar fazer o um negócio aqui de uma forma mais corretinha e eu estou aqui de twists como sempre, como eu já falei em outros vídeos, porque eu lavo hidrato e mantenho no twist pra meu cabelo continuar desembaraçado até a finalização em resumo é isso aí, e eu vou usar uma xuxinha só pra dividir e isolar só a parte que eu vou trabalhar primeiro, tá bom? Vou fazer a minha finalização de sempre, começando por Traz. A diferença é que hoje vou dar uma borrifadinha aqui, só pra não finalizar o cabelo tão seco deu uma umedecida. Eu não falei da quantidade, né? Ele vem nessa embalagem de 400ml. E o preço, gente, eu não lembro. Eu comprei no site da Salon online numa promoção. Comprei junto com outras coisas. E eu não lembro o preço, mas foi numa promoção. Então o preço tá bem abaixo do que ele deve ser de verdade. Eu vou colocar o preço aqui na edição. O preço que eu paguei e o preço que ele tá no site da marca. Então deve ser algo entre esses dois valores aí. E o bico dele é desse padrão que você sobe pra o produto poder sair. Nada de diferente. Vou colocar aqui uma quantidade na mão. Ele já não tá cheio porque não é a minha primeira aplicação dele, tá? A ideia era fazer um vídeo de primeiras impressões, mas eu achei que ia ficar muito raso porque eu tinha que ter certeza de algumas coisas antes de falar sobre ele aqui. Então é a terceira vez que eu tô usando ele. E ele é um creme relativamente consistente. Ele tem uma coisa meio de colinha, assim, sabe? Ele... Vocês entenderam, né? Não sei como é que eu descrevo isso aqui, mas acho que deu para entender. Ele não é um creme ralo, nem um creme muito consistente, é um creme de consistência média. E eu vou aplicar aqui no meu cabelo, fazendo esse movimento de desembaraçar com os dedos, que é como eu faço na maior parte das vezes. E ele é um creme que eu sempre tô sentindo a necessidade demais, sabe? Apesar de passar uma quantidade razoável, eu acabo sentindo que eu preciso demais, sabe? Eu já tentei finalizar ele com o cabelo mais seco e com o cabelo mais úmido, mas eu tô sempre com essa impressão. Parece que falta produto, sabe? Meu cabelo não absorve ele tão bem. Mas ele não é difícil de aplicar, ele desliza bem, sabe? A aplicação é bem tranquila, assim. Como vocês podem ver, ele não é aquele creme que você finaliza e já sente que ele vai ficar super definido, porque geralmente cremes mais pesados que tem a proposta de dar mais definição, deixam o cabelo mais caído, se é que vocês me entendem. Né, o cabelo fica com menos volume já durante a aplicação E ele não deixa o cabelo assim Vocês puderam ver que eu passei uma quantidade razoável, bem razoável de creme E o cabelo tá leve, sabe? Não tá parecendo o que vai definir super Tá definido dentro do que o meu cabelo define normalmente Então é isso, ele é fácil de aplicar Mas eu não sinto que o meu cabelo absorve tanto Vou dar continuidade aqui É o que eu falei, você passa, mas ele não parece que vai definir o seu cabelo, sabe? Parece que ele deixa o cabelo super leve, assim, meio... Tem muita estruturação. E por ser o finalizador que promete fixação, eu esperava outra coisa durante a aplicação. Mas a gente só vai poder ter certeza de como ele vai se comportar quando o cabelo estiver seco, né? Vou passar mais porque eu sinto que precisa de mais. Gente, agora passando mais Eu senti que ele deu uma estruturada melhor Mas ainda sinto o meu cabelo bem leve Gente, sobre o cheiro que eu não falei ainda Ele tem um cheiro bem suave Assim, não achei muito forte É um cheiro de tutti -frutti. É isso, é um cheiro de tutti Mas não é super enjoativo Sabe? É um cheiro que eu gostei Shadows handed me a question, if I ever lost you, what would I do? What would I do? do, -do, -do, -do, -do. What would I do? Woke up from my premonition, I couldn't feel your warmth, I couldn't find you. So I flipped out, I ran into the kitchen. I Terminei de aplicar em todo o cabelo e agora a gente vai dar aquela sacudida padrão Pra ajudar ele a separar os cachos Fiquei meio tonta, mas é isso Eu faço pros dois sentidos, né? Pra ajudar a separar bem E o que é que eu achei até então? Ele é um produto fácil de passar, mas eu tenho uma certa dificuldade de sentir que eu passei produto suficiente, sabe? Parece que eu preciso passar muito pra sentir que foi ok E como ele promete definição, fixação, eu esperava que ele pesasse mais no cabelo, sabe? Pra estruturar mais o cacho e deixar ele mais definido e não foi exatamente o que eu senti com ele a meu cabelo naturalmente já tem uma definição dele, então ele... Teve né gente, essa definição que ele já tem, mas até então nada acima da média Mas por enquanto é isso, eu vou deixar meu cabelo secar naturalmente, pelo menos por um tempo né Provavelmente de noite eu vou usar secador, agora são duas horas da tarde E provavelmente meu cabelo não vai secar até a hora de eu dormir, porque ele é desses Então eu vou usar secador, mas eu vou mostrar pra vocês como ele vai ficar antes de eu usar secador, tá bom? Pra gente discutir aí os resultados que ele vai dar no meu cabelo Então fica aí que daqui a pouco eu tô de volta Voltei pessoas, eu estou com o cabelo seco, ou quase isso, ele está mais ou menos uns 90% seco, quando eu finalizei eram mais ou menos 2 da tarde, e agora são 11 da noite, e ele está seco nas pontas, só está úmido mesmo na raiz, assim, mais próximo do couro cabeludo, que realmente essa área sempre demora muito para secar. Então agora que o cabelo já está quase seco, Vamos falar sobre os resultados desse produto Sobre definição Eu achei, em resumo, bem na média Como vocês podem ver, o meu cabelo tá com a definição sim Principalmente aqui atrás, né? Que é onde o meu cabelo é 4B E eu acabo não tendo tanta dificuldade assim de ter uma definição Então ele já define naturalmente Ele manteve essa definição natural que o meu cabelo aqui atrás já tem Então tá definidinho sim Agora aqui na frente, onde o meu cabelo é 4C vocês podem ver que ele não fez nenhum milagre, né? O cabelo tá estruturadinho, de certa forma, mas não tá assim definido, tá? Então, ele não fez nada muito acima da média do que outros ativadores fazem. Inclusive, eu usei cremes ativadores que me dão um resultado de definição bem melhor do que ele. Então, eu achei só na média. Sobre falsa caspa. Esse foi o fator que me fez testar esse produto mais vezes antes de vir trazer aqui pra vocês. Na verdade eu gravei um vídeo de primeiras impressões, só que eu acabei não prosseguindo com ele, porque eu achei que eu precisava testar mais vezes para trazer uma opinião mais sólida para vocês. E o que que aconteceu? Da primeira vez que eu usei, eu tive falsa caspa, mas eu achei que foi porque eu passei muito produto, que eu finalizei com o cabelo mais seco do que úmido, aí eu testei uma segunda vez, passando menos produto e eu tive falsa caspa também então hoje é a terceira vez que eu tô usando como eu falei pra vocês, e até então não deu faça caspa, mas meu cabelo não tá 100% seco ainda, geralmente eu consigo sentir mais a faça caspa no dia seguinte quando o cabelo já tá 100% seco hoje eu não vou deixar de secar naturalmente eu vou usar o secador, porque é, eu preciso terminar esse vídeo, né, e já tá tarde, e das outras duas vezes que eu usei, eu deixei secar naturalmente eu tive faça caspa, não sei se com secador eu vou ter, eu vesti essa blusa preta aqui não por acaso, porque eu vou passar o secador, e se der faça Caspa, vocês vão conseguir ver com mais facilidade, né? Com a roupa preta. Então é isso, esse foi um fator que me deixou muito frustrada com relação a esse produto, porque como eu falei para vocês no início, dizer que combate a falsa caspa é uma super promessa, entendeu? E isso me deixou com expectativas e, e logo esse produto que prometeu que evitaria a falsa caspa me dá falsa caspa é muito frustrante. Se você já usou esse finalizador, deixa aqui nos comentários como ele reagiu no seu cabelo, se você também teve falsa caspa ou se eu fui a única sortuda que consegui ter falsa caspa com um produto que promete evitar falsa caspa. Já uma coisa que ele não prometeu, mas que eu senti e gostei, foi um toque. Se vocês verem, geralmente eu sempre tô reclamando do toque dos produtos, porque eu sinto que alguns finalizadores deixam o toque muito ressecado, sabe? E ele deixa um toque gostosinho, assim, sabe? De produto que tem um óleo, mas um óleo na medida, né? Não aquele cabelo ceboso, é um cabelo que tem óleo na medida certa, então fica gostosinho de tocar. Como ele tem bastante olhos na composição, acredito que seja por conta disso, então o toque eu gostei bastante Sobre brilho, ele promete um brilho espelhado e eu achei um brilho que não tá muito acima da média Ele não deixou meu cabelo opaco, tá com brilho sim, mas eu não achei que foi esse negócio espelhado todo que ele prometeu não Mas vou dar um desconto aí pro brilho, tá com brilho razoável Sobre o cheiro, ele promete 24 horas de fragrância Se passaram só 9 horas, desde a hora que eu finalizei até a hora que eu tô gravando essa parte do vídeo E eu só consigo sentir o cheiro se eu botar o cabelo assim, muito perto do nariz, sabe? Fora isso, eu não tô sentindo o cheiro de nada Não sei se é porque meu olfato é ruim Se você já usou, me conte aí se você realmente sentiu esse cheiro por 24 horas Porque pra mim ele praticamente já sumiu em 9 horas depois da de aplicação e por último, mas não menos importante, sobre as 72 horas de cachos, né? Porque ele promete 3 days after. Como eu falei pra vocês, não é a primeira vez que eu tô usando ele, é a terceira vez. E eu consigo sim ter 72 horas de caixa caixas não sei, eu consigo ter day after, mas o cabelo vai perdendo a definição com o passar dos dias, obviamente E como ele não dá essa definição absurda no primeiro dia, no terceiro você não vai estar tá com aquela super definição Quer dizer, talvez você esteja Eu, no terceiro, não estou com a super definição Mas ele realmente deixa o cabelo estruturado, eu sinto um cabelo mais durinho, sabe? Apesar de ter finalizado com creme, ele fica um durinho E é esse durinho que vai manter o seu cabelo fixado por mais tempo, então eu consigo sim ter mais days after com ele, mas como vocês podem ver, não é essa definição toda Então depois de três dias, né, não vai estar tá aquela super definição, mas funciona enfim, acho que eu já falei até demais sobre todos os aspectos que ele prometeu na embalagem, de minha opinião. Agora eu vou bater o secador, vou dar volume no cabelo e vou ver se secando com o secador eu vou ter falsa caspa de novo. Então volto em alguns segundos com o cabelo volumoso e pra gente descobrir se com o secador ele vai me dar falsa caspa também. Voltei agora com o volume que eu gosto. Né, um volume de respeito E assim, eu falei muito sobre definição Porque é o que o produto promete, né? Eu tô falando aqui das promessas dele Mas eu não ligo pra definição Porque eu gosto mesmo, é deste volume aqui E assim, pelo fato dele não ter definido tanto o meu cabelo Ele fez com que fosse muito fácil Dar volume já no primeiro dia coisas que eu tenho dificuldade Quando eu uso um produto que define mais o meu cabelo Então, o resultado final, né gente? Eu achei maravilhoso porque a gente dá o volume e fica maravilhoso, então é isto Sobre a falsa caspa, ela está presente, não sei se vocês vão conseguir ver Mas tá aqui, porque o pozinho que ele deixa é mais fininho, sabe? Eu achei que ele deu menos falsa caspa usando o secador, mas ainda assim deu Vou tentar aproximar aqui pra vocês verem Tá vendo esses pozinhos aqui? Isso aqui é a falsa caspa, não tava com esses pozinhos antes, tá vendo? Mas são uns grãozinhos bem, bem pequenos. Então nem sei se vocês vão conseguir ver daí. Mas a falsa caspa, pra mim, é uma realidade, assim. Terceira vez e constatado que ele deixa pozinho branco no meu cabelo. Mas, obviamente, você não quer dizer que vai dar falsa caspa em todo mundo, né? Por exemplo, eu fiz um vídeo aqui, o último vídeo do canal, sobre o gel de azeite de oliva, da Salon Line também. E algumas pessoas comentaram que deu falsa caspa, sendo que, pra mim, eu já usei deixando secar naturalmente, com secador e nunca me deu falsa caspa. Então é uma coisa que é muito particular também. Pode não ter funcionado bem pra mim nesse aspecto, mas pode funcionar bem pra você. Então, definitivamente, não é uma coisa determinante. Enfim, gente, eu já falei bastante sobre o produto alongar do vídeo. De forma geral, eu achei o resultado dele bem mediano, assim, não é um creme ruim, mas também não é dos melhores que eu já usei. Mas é isso, gente. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não clicou no gostei... <coughs> misericórdia. Se você não clicou no gostei no decorrer do vídeo, clica no joinha que isso me ajuda muito. E se você é novo ou novo por aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações para ficar sempre por dentro das novidades que eu trouxe aqui neste canal, tá bom? Obrigado pela sua audiência, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!